Antes de iniciarmos, pedimos para que você já deixe seu gostei neste vídeo, pois isso faz com que essas palavras cheguem para mais pessoas que desejam evoluir em todos os sentidos da vida. Verifique também sua inscrição e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Gratidão a todos vocês! Senhor, agradeço por mais esse dia. Agradeço pelos pequenos e grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho, em cada instante dessa jornada. Agradeço pela luz pela água, pelo alimento, pelo trabalho, por este teto. Agradeço pela beleza das criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Agradeço pela surpresa de sua presença em cada ser. Agradeço por seu amor que nos sustenta e nos protege. Pelo seu perdão que me dá sempre uma nova oportunidade e me faz crescer. Agradeço pela alegria de ser útil a cada dia e com isso ter a oportunidade de servir a quem está do meu lado e de alguma forma servir a humanidade. Que amanhã eu seja melhor. Quero, antes de dormir, perdoar e abençoar a quem me magoou neste dia. Quero também pedir perdão se magoei alguém. Abençoa, Senhor, o meu descanso, o descanso do meu corpo físico e meu corpo astral. Abençoa também o descanso dos meus entes queridos, meus familiares e meus amigos. Abençoa desde já a jornada que vou empreender amanhã. Agradeço, Senhor. Boa noite.